Gente, estou animado com o curso que estamos disponibilizando na nossa escola online, Fundamentos para uma Vida Saudável, ministrado pelo doutor Aldrin Marshall, que além de um médico fantástico, é também pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E essa combinação de um ensino, onde ele nos apresenta os fundamentos da medicina relacionados com os princípios bíblicos sobre saúde e cuidado do corpo, são fantásticos. Tem sido de grande ajuda para a minha vida nos últimos anos, e eu tenho certeza que vai produzir o mesmo resultado em você. Separe tempo né, para meditar, refletir em verdades que vão afetar não apenas o seu presente, mas também o seu futuro.